foi a violência doméstica, a violência dentro de casa, a violência que a mulher ou até mesmo o homem sofre, que o casal está sofrendo no seu dia a dia. Então, as estatísticas mostram um número absurdo de violência no lar. E, basicamente, a violência no lar ela é causada por momentos de ira. Se não fosse o um momento de ira, não haveria aquela violência toda. Claro que graças a Deus o nosso lar, ele está imune a algumas coisas que o mundo vê por aí. Mas nós também precisamos cuidar para que no nosso lar não entre as coisas do mundo. Então abra a sua Bíblia em Efésios no capítulo 4, versículos 26 e 27. Para a gente entender o que a palavra de Deus fala a respeito de ira. E a gente vai entender um pouquinho do que é ira. E a gente vai entender um pouquinho como é que a gente não cai nesta armadilha. Porque a armadilha da ira é terrível E depois a gente se arrepende Eu vou ler na versão NBV Que é uma versão da nova, nova bíblia viva É uma versão um pouquinho mais fácil de entender E talvez o pastor Michel coloque uma outra versão Mas a versão NVI é bem parecida A bíblia diz assim Quando estiverem irados Não pequem alimentando o seu próprio rancor não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças, não deem oportunidade para o diabo, você pode ler junto em voz alta aí com a sua versão, versículos 26 e 27 do capítulo 4, vamos ler em voz alta, vai, Isso Senhor fala conosco nesta noite Santo Espírito em nome de Jesus Clamamos a tua provisão, o teu cuidado Que o Senhor de uma forma especial Fale aos nossos corações Para que possamos compreender a tua voz E o teu querer em nome de Jesus Amém Meus amados irmãos A Bíblia fala muito sobre ira E a história também Um poeta e um filósofo italiano Seis séculos antes de Cristo Disse uma frase interessante, ele escreveu assim, a ira é uma loucura temporária. A ira é uma loucura temporária. Benjamin Franklin, um dos pais da revolução americana, escreveu que a raiva nunca é sem motivo. Embora raramente é um bom motivo. Então, nós já aprendemos aqui de cara que a raiva é um problema. A Bíblia diz que a raiva ou a ira vai dar lugar ao diabo. O mundo diz que a ira é uma loucura temporária e que ela nunca é sem motivo, embora seja um motivo complicado. Portanto, nós precisamos aprender a lidar com os nossos sentimentos e com as expressões e reações dos nossos sentimentos. Então, eu quero falar rapidinho para você sobre o que é ira, numa coisa bem simples. Ira é um intenso sentimento de raiva, ódio e rancor, um conjunto forte de emoções e vontade de agressões, geralmente derivada de causas acumuladas ou traumas também acumulados. Você já viu falar daquela pessoa que é pacífica? Quem já assistiu Um Dia de Fúria aí? É filme antigo, se você assistiu, você é velho. Um Dia de Fúria é um filme antigo. Qual que é o papel do filme todo ali? Né? O sujeito é um pacato cidadão, paga as suas contas em dia, está tudo certo, a vida dele é uma maravilha. No entanto, diante de uma injustiça, ele chega um momento que ele fica irado e aí ele toma uma decisão, ele faz uma ação e a partir dali ele vai para o outro lado. Basicamente é essa a ideia que nós precisamos trabalhar. Portanto, a gente já sabe que a ira é um intenso conjunto de sentimentos, de raiva, ódio, rancor e muitas vezes é o famoso pingo no copo d'água. Ou seja... Nem sempre uma pessoa vai ficar irada por grandes problemas Às vezes é uma coisa pequena, é simples, insignificante Mas que na verdade é uma acumulação de problemas não resolvidos Então a palavra do Senhor diz que nós precisamos aprender a resolver os problemas Para que eles não venham a se tornar problemas maiores E até mesmo problemas que vão causar explosões em nossa vida Então a ira é isso, é uma explosão de, ser, de fortes sentimentos Forte sentimento ruim, proveniente de uma contrariedade, de uma desilusão, de um acontecimento inesperado E até mesmo de uma inconformidade ou uma culpa Olha como a culpa trabalha contra nós nesse tipo de situação A ira queridos, ela é um sentimento breve, enquanto o ódio pode durar uma vida inteira Ira e ódio são duas coisas diferentes, mas uma ira não resolvida leva a ódio e o ódio, ele é algo pior, porque ele é muitas vezes duradouro na vida da pessoa. A ira é um instante de raiva, é um instante de furor, mas o ódio é um instante constante na vida daquela pessoa, e isso tudo traz muitos, mas muitos problemas maléficos, não só para aquela pessoa que está irada ou que sente o ódio e ressentimento, mas também para toda a sua família. E a Bíblia apresenta dois tipos de iras. Dois tipos de iras bem interessantes O primeiro tipo de ira é a ira construtiva Que nós vamos ver na presença de Jesus quando ele entra no templo Não vou entrar no detalhe do texto bíblico aqui Mas todos nós sabemos que um dia Jesus chega no templo E as pessoas estão fazendo um comércio dentro do templo E aí Jesus fica irado com aquilo, cata um chicote E sai batendo em todo mundo e todo mundo fica escandalizado com Jesus como é que pode ser esse o anunciador da paz, de repente virou um bicho, né? Mas Jesus estava irado, ali é uma ira construtiva, e Deus, Ele é um Deus que tem ira também, a Bíblia diz que a ira do Senhor dura só um instante, e a sua misericórdia, ela é eterna, ela é perene, né? Então Deus, Ele tem esses momentos de ira também. Então em João, no capítulo 2, versículos 16 e 17, Jesus tem este momento de ira, onde ele se revolta por aquilo que ele está vendo, e ele tomado daquela ira, ele vai resolver o problema naquele instante. Mas há um outro tipo de ira, que muitos de nós, muitas vezes, corremos o risco, que é a ira destrutiva. É a ira que, que acontece em nossa vida, quando nós não sabemos reagir diante da circunstância basicamente é a ira que nos leva ao pecado, a ira em si não é pecado, mas se ela não for bem trabalhada, ela gera um pecado em nós e depois temos que lidar com o problema do pecado, basicamente a ira destrutiva acontece quando nós defendemos o nosso ego e não simplesmente corrigimos a injustiça. Ou seja, em vez da pessoa ficar nervosa, irada, por causa do, do problema que está acontecendo, ela está irada porque ela não aceita aquele erro. Ou seja, é uma coisa pessoal dela. E isso é um grande problema para nós trabalharmos. Um outro, um outro problema da ira destrutiva é quando atacamos alguém ao invés de atacar o erro da pessoa. Por que, que nós temos problema com autocrítica, com fazer crítica, ou até mesmo fazer avaliação para pessoas? Nós temos aqui no nosso grupo alguns irmãos que são gerentes, que trabalham com equipes e sabem que o momento de fazer uma, um momento de, de, de conversa com as pessoas não é tão simples, não é tão fácil, porque é um momento muito tenso. As, nós não temos preparação emocional para ouvir críticas. Nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir críticas. Seja a gente que está na parte de baixo da tabela, quem está na parte de cima... Nós temos dificuldade de ouvir e nós precisamos aprender a falar de forma coerente e de forma correta. Então muitas vezes quando nós vamos trabalhar o assunto com uma pessoa, a gente erra porque ao invés de resolver o problema e trabalhar focar o erro da pessoa, a gente começa a agredir a pessoa enquanto pessoa. E a terceira, terceira forma, forma de, de ira destrutiva é quando nós mesmos alimentamos a nossa ira. É quando nós deixamos a nossa mente, o nosso emocional, ficar preso nos problemas passados e aumentamos a nossa ira. Portanto, nós precisamos evitar a ira destrutiva. Você precisa ter um medidor, um termômetro, assim, um equipamento que meça. Quando você está começando a sair da casinha, e a hora que você estiver pronto para sair da casinha, você tem que sair de cena, sair do lugar, ir para um outro lugar para que você não fique ali e você não dê vazão para a ira. Então, algumas atitudes práticas, não aumente a sua ira. Ou seja, deixe que a ira fique congelada nos assuntos é, do passado e resolva isso oportunamente. Não alimente a sua ira. A Bíblia diz que nós não devemos alimentar a nossa ira. Não dê valor ao seu ego quando você estiver passando por uma circunstância desagradável. Não reclame. Ou ainda a Bíblia diz, não deixe que a sua boca seja uma boca de boca suja. Não deixe que nos momentos de ira saia para fora o seu homem interior e esse homem interior revele coisas terríveis e amargas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, que o nosso proceder, o nosso falar deve ser coerente com os valores do reino de Deus. Então nós não podemos usar palavras torpes, ou palavras de baixo calão, ou palavras que venham a contaminar a vida das pessoas. E não extravaze erroneamente o seu descontentamento. Um problema muito sério que nós encontramos nos casamentos É que às vezes nós não sabemos lidar com o problema da ira no nosso trabalho E aí descarregamos quando nós chegamos dentro de casa E nós brigamos com a pessoa que não tem nada a ver com a história Nós descarregamos nela todas as nossas frustrações Todas as nossas angústias Todas as nossas decepções E a nossa raiva, inclusive, nós acabamos descarregando Então agora que você sabe aquilo que você não deve fazer Vamos falar um pouquinho sobre o que fazer quando a ira chegar Quando você estiver perto de um momento em que o sangue está começando a subir Já passou do coração, já começou a ficar nervoso, já começou a bater, tremer os dedos né? Tem gente que quando fica irado, assim, a boca começa a babar, igual o lobo mau né? Tem gente que o olho assim, parece que vai virar uma fagulha, assim, vai queimar todo mundo Vocês já experimentaram isso ou não? Já passaram por isso? É terrível, né? Mas o que fazer? E aí a palavra do Senhor nos dá então cinco remédios Para a gente poder não entrar no problema da ira Não alimentar a ira E transformar o problema em bênção na nossa vida em nome de Jesus Então o que fazer quando a ira chega? Primeiro, remeta as suas emoções para Deus Remeta as suas emoções para Deus Pastor, como é que faz isso? Orando Orando Orem continuamente, diz a palavra do Senhor Não há nada que Deus não possa resolver Não há nada que Deus não possa operar Não há nada que Deus não possa pegar de difícil na nossa vida e transformar em bênção As nossas emoções nem sempre dizem a verdade E por isso nós precisamos cuidar porque o nosso coração nos engana então nós precisamos levar diante do Senhor as nossas frustrações As nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas limitações Por quê? Porque imediatamente a resposta de Deus será a sua paz no nosso coração Ou seja, o Senhor vai impedir que aquele veneno que está contaminando a nossa alma Contaminando a nossa mente, vai continuar contaminando o nosso corpo Então nós precisamos aprender um recurso da oração então experimente no próximo momento em que você tiver até mesmo razão para ficar irado com alguém, porque às vezes ele tem razão de ficar irado. Experimente e ir, ir orar, buscar ao Senhor para que o Senhor opere sobre a sua vida, para que o Senhor trabalhe sobre você. Porque quando você ora, ou seja, quando você conversa com Deus, Ele intervém e Ele traz lucidez emocional para que você possa olhar o objeto, olhar a situação, com o olhar do Senhor sobre a nossa vida. Quer aprender sobre isso? Leia Salmos e leia Provérbios, você vai ter boas indicações de como os homens de Deus lidaram com o problema da ira no seu dia a dia. Segunda verdade, examine as reais causas da ira, examine as reais causas da ira, no Salmo 139, no versículo 24, a palavra do Senhor diz assim, Vê se em minha conduta há algo que te ofende, e dirige me pelo caminho eterno. Sabe, é a gente orar, buscando no Senhor uma solução, e dizer, Senhor, pode ser que eu estou irado, eu estou nervoso, mas eu estou errado. Eu estou errado, eu não sei, Senhor, eu fiz alguma coisa. Então, Senhor, sonda-me, mostra para mim aonde que eu errei. Mostra para mim, Senhor, o que, que eu tenho que fazer. Essa é a oração do salmista. Normalmente, no momento de raiva, nós culpamos o outro, nós despejamos para o outro, nós odiamos o outro, nós desejamos que o outro morra, nós desejamos a justiça de Deus para o outro. Quando, na verdade, muitas vezes o problema está em nós e não no outro. Então quando nós precisamos examinar a real causa da ira, provavelmente a ira está ligada ao nosso ego, ao nosso coração. E é por isso que nós precisamos pedir que o Senhor sonde, porque quando o Senhor sonda, o Espírito Santo de Deus revela ao nosso coração aonde está a falha, aonde está o problema do nosso ego, porque é que nós não podemos aceitar tal coisa... E aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhando conosco e vai movendo a nossa vida para que a gente possa enxergar qual é a raiz do problema. Enquanto nós seres humanos trabalhamos no efeito, na, na, na, nos problemas periféricos, o Senhor ele vai exatamente na raiz, na causa principal de cada problema. Portanto, toda raiva tem uma origem, mas saiba que esta origem não é exatamente aquilo que você está vendo, mas aquilo que está por trás. E você precisa aprender a buscar a solução na causa, e não no tratar a solução dos problemas na aparência. Uma árvore quando está com problemas, o problema não está na folha, o problema está na raiz. A gente está olhando para o problema da árvore como se o problema fosse a folha, mas não é, é a raiz E na minha e na sua vida o problema não é o nosso salário, não é o nosso emprego, não é a família, não é isso, não é aquilo O nosso problema continua sendo a raiz então nós precisamos buscar do Senhor a solução para essas coisas, e somente com autoconhecimento, o conhecimento do alto que vem do Senhor para nós, é que nós podemos receber, e perceber o verdadeiro motivação, ou a verdadeira motivação, ou o verdadeiro motivo, para que essa ira possa ser trabalhada em nossa vida, amém queridos? Terceira verdade, o que fazer quando a ira chegar? Fuja dos confrontos não saudáveis. Fuja dos confrontos não saudáveis. A primeira dificuldade nossa é de confrontar pessoas. Como temos dificuldade de confrontar as pessoas? Ou brigamos, explodimos ou passamos a mão na cabeça delas. E as duas coisas são ruins. E Deus quer nos ensinar a lidar com os, as dificuldades, confrontando. No entanto, nós precisamos aprender a fazer o, a coisa mais importante, que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 12, no versículo 20, que é tratar o mal, pagar o mal com o bem. E isso é uma grande dificuldade, principalmente quando nós estamos irados. A Bíblia diz assim, em Romanos 12, 20, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, ou seja, o que a Bíblia está nos orientando a fazer, não é naquele momento esbofetear, não é naquele momento jogar para fora todo o nosso trauma, nossa angústia, todos os nossos sentimentos e ressentimentos sobre aquela situação, não, o que a Bíblia está dizendo é, faça o bem ao invés de fazer o mal, então esse exemplo de colocar a brasa sobre a cabeça, ele é um exemplo tremendo, por quê? Porque a pessoa que recebe o bem, quando ela estava esperando o mal, aquilo desarma a pessoa, e faz com que você possa experimentar o cuidado do Senhor, no entanto queridos, há momentos em que o nosso coração não está disponível, para participar de um confronto, Há momentos em que nós estamos tão mal, que se a gente for confrontado ou for confrontado naquele momento, nós colocamos tudo a perder. Então se você, amanhã, tiver que ser confrontado ou confrontar alguém, primeiro procure ver como está o seu coração. E, não, e peça ao Senhor muita graça para você não colocar naquela conversa coisas que são do seu coração, e não coisas que são afetas ao assunto que você tem que conversar. Então não entre em conversa que você não tem que conversar. Não aumente a conversa. Não fale mais do que aquilo que você tem que falar no momento de confrontação. Porque senão você estraga, você atrapalha o projeto e o propósito de Deus. Muita gente, meus irmãos, entra em rolo. Muita gente entra em confusão. Muita gente vira uma bagunça na sua vida. Porque nesses momentos de confronto não sabe qual é a hora de parar. E nós precisamos aprender que de repente é melhor esperar mais um dia para tratar um assunto, do que às vezes tratar no momento em que nós estamos irados. Porque no momento em que nós estamos irados, nós vamos dar vazão para as coisas ruins da nossa alma, e isso vai trazer outros problemas, talvez até maiores, do que o problema que era simples de ser resolvido. Então Deus tem nos ensinado, e ensinado a mim e a você para tratarmos estes assuntos. Abraham Lincoln, a gente lê a biografia deste homem. Ele tinha um hábito interessante, ele escrevia a carta para os seus comandantes, mas ele não enviava a carta no mesmo dia. Ele escrevia a carta, colocava a carta na gaveta, depois, do dia seguinte, ele ia ler a carta. E se ele tivesse dúvida, ele não mandava a carta também. E muitas vezes, ele não mandava a carta para a pessoa, ele só escrevia. E isso foi um grande sucesso para ele poder alcançar o resultado que ele precisava no meio daquela guerra. Quantas coisas ele evitou por não ter mandado as suas cartas, por ter refletido melhor no dia anterior, por ter podido ter olhado para o seu coração, para a sua alma, e por ser capaz de fugir de confrontos não saudáveis. Então, existem confrontos que não são saudáveis. Existem conversas que elas vão levar para um caminho que está errado, e aí eu quero que você seja muito hábil nisso, e diga, querido, querida, a gente pode conversar amanhã, diplomaticamente, sorrindo, mesmo que você esteja com vontade de entrar no ringue e brigar, dá para a gente voltar e conversar amanhã, e aí você sai de cena, e deixa Deus agir, e amanhã você volta com outra cabeça, para conversar o assunto, para ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Quarta verdade, Pratique o perdão independente das ofensas. Numa conversa sai muita coisa. Mas nós precisamos aprender a praticar o perdão. A palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo 18, versículos 21 e 22. Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhes digo... Não até sete, mas até setenta vezes sete. Quanto que dá setenta vezes sete? 490 vezes por dia. Por dia. O mesmo irmão. Pensa um treco desse. Né? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E por que, que o perdão é essencial neste processo? Porque quando você não perdoa, além da ira tomar conta do seu coração, ela faz com que você escravize pessoas ou a sua própria alma. Quando nós não liberamos perdão, nós ancoramos a alma, nós ancoramos o coração, nós ancoramos o problema, e nós arrastamos aquele problema com ela e vamos levando. E a gente vai lidando com essa situação de uma forma terrível. Você passa a ser influenciado por essas pessoas presas em você. Quando Paulo diz em Romanos, quem me libertará do corpo desta morte? Paulo está usando o exemplo de uma pessoa que era, por exemplo, alguém que tinha matado outro, um homicida. Então a punição para aquela pessoa era carregar o corpo do morto nas costas até o morto apodrecer. Imagina um treco desse. É terrível. Muitas vezes emocionalmente nós estamos carregando mortos da nossa mente. Nós estamos carregando circunstâncias, situações na nossa mente Que já não eram para estar lá mais há muito tempo Mas porque não liberamos perdão, nós ancoramos e nós arrastamos essas coisas conosco Portanto seja pronto a perdoar E isto é o grande antídoto em relação à ira Contra a ira Então libere perdão não importa o que fez, não importa o que aconteceu, libere perdão, porque o perdão é cura, o perdão é restauração, para quem pastor? Para você, para você o perdão, depois é para outra pessoa, mas o maior beneficiário do perdão, não é quem recebe o perdão, é quem libera o perdão, é quem dá o perdão. Porque você está dizendo assim, olha não importa todas as coisas que me aconteceram Eu ando livre, eu ando para frente, essas coisas do passado Elas aconteceram, mas elas não arrastam a minha vida Ou seja, eu não estou preso no passado, eu não estou preso nos problemas Eu estou livre para viver aquilo que Deus tem para mim Sabe queridos, você só está aqui agora ouvindo esta mensagem da palavra Porque você foi perdoado a Bíblia diz em Romanos 5,8 Mas Deus prova o seu amor para conosco Pelo fato de Cristo ter morrido por nós Quando éramos ainda Éramos ainda o que, queridos? Pecadores Cristo não morreu porque a gente se tornou bom Cristo morreu por nós Porque nós não podíamos nos tornar absolutamente nada e ele sabia que nós íamos ter direito ao livre-arbítrio E que nós íamos poder ou não adorá-lo Ele não morreu para que nós o adorássemos Ele simplesmente morreu naquela cruz E muitas pessoas vão pegar esta liberdade conquistada na cruz do Calvário Para não adorar ao Senhor Porque a adoração ao Senhor não pode ser feita por um coração aprisionado Adoração verdadeira e genuína ao Senhor não pode ser feita por corações que estão presos no passado Por corações que estão presos em traumas e circunstâncias do passado Ou quem se relaciona com Deus por causa do medo Adoração só provém de um coração que é livre De um coração que foi perdoado E nós recebemos esse perdão maravilhoso de Deus Então nós precisamos experimentar isso em nossa vida o que diz Mateus 6,9 a oração do Pai Nosso? Ele diz assim perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou seja quem ofende-nos, quem machuca a nossa vida pode ser querido que a razão da sua ira seja a sua incapacidade de perdoar talvez você durante essa semana que passou, teve momentos de ira, porque no fundo, no fundo é incapacidade de perdoar. Ou talvez a semana que vem, quando você for confrontado, porque a palavra de Deus, ela tem uma característica interessante. Deus, Ele não quer que você seja apenas um ouvinte da palavra. Mas Ele quer que você seja um praticante. Então provavelmente você está ouvindo esta palavra hoje, porque a semana passada alguma coisa aconteceu... E você teve que lidar com a circunstância que você não estava preparado. Ou quem sabe a semana que vem agora, você vai ter que lidar com a situação. E você vai lembrar na hora que isso estiver acontecendo, você vai falar, ah, mas bem que o pastor falou. Bem que o pastor falou sobre isso no domingo. E na hora o Espírito Santo de Deus vai lembrar você, opa, como é que você tem que reagir agora? Como é que você vai fazer nesse cenário? Como é que você vai lidar com essa situação? Um outro exemplo importante de Jesus, é entender que nós precisamos estar livres da nossa rigidez emocional. Do nosso perfeccionismo. Eu só aceito se for desse jeito. Né? Somos perfeccionistas. Ou às vezes o nosso orgulho. Nós conversamos sobre isso essa semana, no nosso café à tarde. Sobre a questão de por que algumas pessoas não perdoam. Grande parte das pessoas que não perdoam é por causa de orgulho. Orgulho E às vezes orgulho besta, orgulho bobo, orgulho de nada Sabe quando a pessoa não tem motivo nenhum para se orgulhar? Porque quando tem motivo para se orgulhar, ainda tem alguma coisa para se orgulhar E quando não tem? Embora orgulho seja um pecado terrível Mas Jesus diz assim, pai perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo Então nós precisamos aprender a reagir de acordo com a mensagem de Jesus e qual foi a recompensa de Jesus ao ir na cruz do Calvário? O que, que Jesus ganhou morrendo por nós na cruz do Calvário daquele dia? Filipenses no capítulo 2, versículos 8 a 11 Você pode ler comigo, você vai entender isso A Bíblia diz assim E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, aleluias Sabe o que, que a palavra está nos ensinando? que não existe sofrimento em vão, a palavra está ensinando que quando você é humilhado, a palavra está ensinando que quando você tem que engolir algum sapo, quando você tem que pagar o mal com o bem, você não está perdendo, Jesus não estava perdendo nada na cruz do calvário, Jesus estava ganhando um povo para si, mas também Jesus ganhou todo o poder e toda autoridade Porque sobre todo este poder e autoridade Todos vão reconhecer que Ele é o Senhor O mundo pinta os quadros de Jesus como um fraco Como alguém que é apenas um cordeiro Como alguém que foi capaz de fazer apenas um sacrifício mas Jesus fez muito mais do que um sacrifício. Jesus fez um resgate completo da obra da criação na cruz do Calvário. E ele recebeu ali todo o poder e toda a autoridade. E ele está assentado à direita de Deus Pai, esperando todas as coisas se cumprirem. Para que o seu nome seja 100%, todo em todo o tempo glorificado. Não foi em vão. Ah pastor, mas a metade do povo não vai se converter 20 a gente vai para o inferno Não importa Porque o propósito da vinda de Jesus Embora era que todos pudessem ir para o céu Mas o propósito da vida de Jesus Era que ele tomasse todo o poder e toda a autoridade O meio para isso foi o recurso que Deus usou De levá-lo até aquela cruz Para resgate das nossas almas mas por que Jesus foi obediente? porque Jesus se deixou ser humilhado? porque Jesus se deixou fazer aquele papel frágil naquela cruz? Ele ganhou todo o poder e toda a autoridade que há sobre a face da terra. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você tem sido humilhado nesses dias. Porque às vezes a gente é humilhado. Quando você, por exemplo, não tem dinheiro para pagar uma conta... E você se sente humilhado por aquilo Ou quando você está sendo confrontado por alguém Mas a palavra do Senhor diz Quem é humilhado, injustiçado e até mesmo perseguido injustamente na terra E recorre a Deus Assim como Jesus Ele será de alguma forma recompensado Aliás a Bíblia diz que a recompensa É que será exaltado Aqueles que humilham, se humilham Serão exaltados mas aqueles que se exaltam serão o quê? Rebaixados. Esse é um princípio da palavra de Deus. Que vale para todo tempo e em todo lugar. Deus trabalha com pessoas, trabalhando na sua mente na sua alma, para que possam compreender as grandes coisas que Deus faz. Toda vez que Deus for dar algo grande para você, primeiro Ele trabalha na sua alma e no seu ego, para que aquilo não venha atrapalhar você de continuar caminhando com Ele. Por isso que toda vez que você estiver passando por lutas no seu trabalho. Aprenda uma coisa. Deus está operando no seu coração porque a promoção vai chegar na sua vida. E quando a promoção chegar, você vai ser colocado num lugar de honra. E você vai saber qual é o seu lugar. E você vai glorificar o nome do Senhor em nome de Jesus. É maravilhoso como Deus faz isso. Primeiro Deus quebra o nosso ego, para depois nos dar a posição, nos colocar no lugar que Ele quer usar a nossa vida. Amém, queridos? Então louve a Deus pelas lutas que você passa no seu trabalho. Eu sei que cada um de vocês tem os seus leões para matar por dia aí. Eu sei que cada um de vocês tem os seus momentos de confrontos, de conflitos no trabalho, momentos em que vocês estão com a razão, momentos em que às vezes alguém ali na mesa fala besteira, fala algo assim que ofende você, mas você precisa aprender que quando você está no plano e na vontade de Deus, isso é apenas uma oportunidade para a manifestação do poder e da glória de Deus em nome de Jesus. Quinta e última verdade. O que fazer quando a ira chegar? Ame a todos de maneira incondicional. Ame a todos de maneira incondicional. O que, que significa incondicional, pastor? Não imponha condições. Toda vez que nós impomos condições para amar, nós não estamos amando. Nós estamos gostando. No gosto a gente condiciona. No amor não tem condição Ou a gente ama ou a gente não ama E a Bíblia diz em 1 Coríntios no capítulo 13 Versículos 4 a 8 Diz assim algumas frases O amor é paciente Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta O amor nunca perece O amor nunca perece Amar significa fazer algo para o próximo Não esperando receber a recompensa esse é o amor ágape, é o amor de Deus Deus não nos amou para receber a recompensa Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, mas não pereça, mas tenha a vida eterna E este amor de Deus por nós não é um amor condicional Se nós aceitamos o plano da salvação, Ele nos ama se nós não aceitamos o plano da salvação Ele continua nos amando e nos dá a liberdade Deus não poderia condenar o homem ao inferno Ele poderia, poderia porque Ele é Deus Mas Ele é justo acima de tudo Então Ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio E nos deu a cada um de nós a carta de perdão Para que nós pudéssemos viver livres E fazer o que nós quiséssemos da nossa vida por isso que pessoas irão para o inferno, não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é isso, não é porque elas simplesmente rejeitaram o perdão que elas receberam, ou seja, elas não usufruíram das bênçãos do perdão, elas usufruíram apenas da principal conquista do perdão que é a liberdade de decisão, liberdade de decidir, por isso Deus não trata com a sua igreja como se fossem servos aprisionados, acorrentados, Deus trata com a sua igreja como são de fato filhos amados do Pai, pessoas livres, pessoas a quem Deus não impõe, Deus dialoga conosco, Deus trabalha conosco, então é muito interessante entender como o amor opera, e a Bíblia diz, esse tipo de amor nunca acaba, e se você olhar o agente da sua ira, com esse tipo de amor, o seu coração será preservado das consequências da ira. Quando você estiver irado, e você for capaz de olhar para a circunstância com o amor de Deus, o seu coração será preservado das consequências da ira. A Bíblia diz que Jesus amou os seus ofensores e até mesmo falou sobre eles. Em primeiro lugar, lhe pediu para que o Pai não os condenasse por aquilo, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. A Bíblia diz em Mateus 5, 43, 44, Jesus diz assim, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, é o que estava escrito na lei, né? o escrito no passado. Mas Jesus diz, ame aos seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Esse é o grande desafio para mim e para você. Porque amar... Gostar daqueles que gostam de nós é fácil, mas e gostar do diferente? E gostar daqueles que nos perseguem? E gostar daqueles que se declaram inimigos? Daqueles que sempre se opõem? Esse é o grande recado de Deus para as nossas vidas. Que você possa pegar esses ensinamentos e você possa prosperar nesses dias, no seu trabalho, na sua vida... Então se você quer arrumar a bagunça gerada pela ira Em primeiro lugar remeta suas emoções para Deus Em segundo lugar não haja por impulsividade Mas examine as reais causas da sua ira Em terceiro lugar fuja de confrontos não saudáveis Em quarto lugar pratique o perdão independentemente das ofensas E em quinto lugar ame incondicionalmente a todos Esse é o desafio para nós como igreja, aqui dentro e lá fora também, porque a gente não é chamado a ser santinho dentro da igreja, e ser alguém ou completamente diferente disso lá fora, nós somos chamados a ser santos na igreja, e santos lá fora, nós somos chamados a santificação em todo o tempo, em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, para terminar, Jesus diz assim, através de Paulo, né? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Sabe, queridos, a única forma da gente não dar lugar ao diabo, é não permitindo dormir com a ira no nosso coração. Você não pode dormir irado. Quando a gente está irado, uma das coisas mais terríveis que acontece com o nosso corpo é que o nosso corpo fica emocionalmente doente. E aí o nosso sono não é bom, o nosso sono não é restaurador, a imunidade do nosso corpo físico baixa e as células que deveriam fazer o trabalho de escanear o nosso corpo e identificar os problemas patogênicos que estão no corpo, por nós estarmos debilitados emocionalmente, eles não fazem o trabalho correto, e a doença se instala no nosso corpo. É muito sério isso que Deus fala com você nesta noite. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Eu não sei quantos de vocês têm ido dormir irados. Mas eu quero que você faça um, um esforço extra. De não acontecer isso na sua vida e na sua casa. Se é com o um problema do pessoal do trabalho, resolva, fale, converse com a sua esposa, com o seu esposo, abra o seu coração, chore, orem juntos. Aliás, até isso é mais fácil de resolver. O problema é quando é com vocês dois. E aí a cama se torna uma cama larga. Um dorme para o pé, quando não vai dormir na sala, no sofá você perde o sono de madrugada e rola na cama que nem uma tora, para lá e para cá, não dorme à noite, chega de manhã no trabalho e parece que está aparecendo um zumbi, irado com tudo, bravo com tudo, porque não dormiu bem à noite, não resolveu o problema, você precisa aprender a resolver o problema todos os dias, Jesus disse assim, não fiqueis ansiosos pelos problemas de amanhã Porque basta a cada dia o seu mal Amanhã vai ter outros problemas para você resolver Calma, resolva o de hoje Pode parecer queridos, que é muito estranho A forma de Deus trabalhar com a gente Pode parecer que é meio esquisito isso mas o maior instrumento de cura para nós É quando nós abrimos o nosso coração O maior instrumento de restauração da nossa vida É quando nós somos capazes de chorar Às vezes de raiva Mas quando nós retemos o choro Quando nós retemos a raiva É como se nós tomássemos um veneno na veia E achasse que não ia dar nada Sabe, nós precisamos aprender a falar A falar o que não está bom A falar o que não está gostando A falar aquilo que está nos frustrando Aquilo que está nos chateando Mas falar, não brigar Não brigar Que quando brigamos, normalmente brigamos na hora errada Aproveitamos um filho que está presente para brigar Aproveitamos a sogra que está presente para brigar Aí descarregamos na sogra também Apanha junto Por isso se você é sogra ou sogra O dia que começar uma discussão na casa Do teu, do teu filho da tua filha Sai correndo, deixa eles brigando lá e Fecha a porta e vai embora Senão sobra para você É tão difícil para a gente fazer isso Não pensa que é fácil, não é, é dificílimo mas é um instrumento de Deus para cura e para restauração Eu quero que você fique em pé comigo nesta noite E eu quero que você tome uma decisão no seu coração A partir de hoje Você não vai mais nenhuma vez na sua vida Se permitir dormir Sem resolver o problema do dia Sem falar aquilo que está no seu coração ah pastor, mas ah, no dia seguinte... No dia seguinte você já perdeu uma noite de sono... Fale... Resolva... Porque é muito melhor você resolver dessa forma... Do que você de noite ser assediado por Satanás... Com sonhos... Porque daí o diabo tem uma moedinha para poder... Interferir na sua vida... Aí você começa a sonhar com morte... Um acidente E fulano morre, e ciclano morre E aí o diabo no dia seguinte começa a falar assim Pois é, não é tão ruim assim né E você começa a concordar com ele Você fala é Dá para aproveitar alguma coisa E aí aquilo começa a dar vazão Para os sentimentos da alma E aí você começa a navegar na isca que o diabo está lançando contra a sua vida, e o resultado é isso que nós encontramos. O casal vive junto 35 anos, e aí vai almoçar com a esposa, e combina com o amigo-amante. O amigo-amante mata a esposa depois do almoço. Então, acontece todos os dias. Aonde que isso começou? Começou de um problema não resolvido De um pequeno, pequeno problema Começou de uma situação que devia ser tratada e não foi tratada De uma angústia Ou até mesmo de uma frustração que não foi resolvida Eu quero que você possa fazer esse exercício na sua vida a partir de hoje Se tiver que ficar acordado da meia noite até uma da manhã Para tratar o assunto, trate Trate mas não permita que a sua casa seja destruída por essas coisas que nós assistimos na nossa sociedade na sociedade nós estamos vendo os números, os índices na nossa casa nós precisamos cuidar nós precisamos cuidar do nosso coração precisamos cuidar do coração do nosso cônjuge precisamos cuidar do coração dos nossos filhos nós precisamos cuidar porque assim fazendo Nós traremos bênção para a nossa casa Nós traremos bênção para as nossas vidas E nós desfrutaremos de tudo aquilo que Deus tem para nós Livres e desimpedidos Em nome de Jesus Amém? Jesus afirmou em João, João 16, 33 Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim no mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas ou aflições Mas tenham bom ânimo Porque eu venci o mundo E o mundo não é o que está fora O mundo é o que está dentro da sua cabeça Porque no dia que a tua cabeça parar de funcionar O mundo acaba para você O mundo é o que passa na sua mente, na sua alma Isso é mundo Não é as coisas que estão acontecendo lá fora então guarde a sua mente, guarde o seu coração E seja um homem e uma mulher proativa nesta área em nome... Senhor Deus, em nome de Jesus Nesta noite nós nos colocamos diante do Teu altar, Senhor Porque muitas vezes, ó Deus, nós permitimos momentos em que ficamos irados Algumas vezes até com a certa razão Mas mesmo nessas vezes não sabemos lidar com esses sentimentos e vamos além, e nos prejudicamos e prejudicamos quem nós amamos. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, a Tua Palavra vem falar aos nossos corações, para que possamos ser ensinados, para que possamos praticar, para que possamos viver os princípios da Tua Palavra, Senhor, para que a gente não venha pecar contra o Senhor, para que a gente não dê lugar ao diabo Para que a gente possa aprender a ser proativo na solução Dos problemas da nossa vida, Senhor Meu Deus, ajuda, Pai, este homem e esta mulher Ajuda, Senhor, este casal a resolver as suas diferenças Ajuda eles, ó Deus, a lidar com esses sentimentos Para que eles possam estar sempre em pleno gozo da Tua presença e do Teu cuidado Ensina-nos, a Deus, a orarmos quando nós estivermos irados pelas situações da vida. Ensina-nos, ó Deus, a colocar diante do Teu altar os nossos sentimentos. Porque muitas vezes, Pai, nós não entendemos como os nossos sentimentos jogam contra nós. Ajuda-nos, a Deus, a levar diante do Teu altar as nossas frustrações e angústias, os nossos medos, os nossos traumas. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida em paz com o nosso cônjuge. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a paz do Senhor no nosso local de trabalho. Eu não sei, ó Deus, como está a casa do meu irmão nesta noite eu não sei como está o seu local de trabalho, mas em nome de Jesus eu te abençoo, nós abençoamos cada lar, abençoamos cada família, e nós declaramos em nome de Jesus, o poder da tua palavra Senhor, para que reine a paz, a alegria, o cuidado, para que venha tempos de refrigério, para que venha tempos de cura e restauração, em nome de Jesus, oh Senhor, vai operando sobre as nossas mentes, nós reconhecemos que somos tão limitados. Nós reconhecemos que erramos e falhamos. Agora, Senhor, vem com o Teu poder de cura. Vem com o Teu poder de restauração. Passa o Teu bálsamo sobre nós. Ministra cura sobre as nossas vidas desta noite. E o Teu nome, Senhor, seja sempre engrandecido. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor em nome de Jesus.